Boa noite, gente. A gente está aqui com amigos, amigos do reino, Ministério REMA. E nós estamos aqui para fazer uma mesa especial dos pais. A gente está aqui com a presença do Creones, que é pai do Bernardo e do Murilo, de 11, 7 anos, né Creones? Nós estamos aqui com o nosso pastor Lauro, que é pai da Luiz e do Guilherme, né? Luiz, 30 anos, Guilherme, 28. Nós temos o Jorge, que é pai do Davizão, de 13 anos. O Marcelo, que é pai do B e do Matheus, de 6 e 2. Eu sou pai do Mateu, de 7 meses. né? Aqui o nosso pastor Celso, que é pai do Matheus, tem 45 anos. A Carolina, 37. O Álvaro, 34. E a Isadora, 19. E o pastor Tadeu, que é pai da Caroline, de 24 anos. E do Eduardo, de 28 anos. É isso? É isso. É isso. Gente, qual é a nossa ideia aqui? É a gente compartilhar com vocês que nós temos aqui pais de filhos de diversas faixas etárias, e a gente compartilhar um pouquinho do que é a nossa experiência como pai. Né? Eu sou pai recente, pai há sete meses, e para iniciar essa nossa conversa aqui, só para com compartilhar com vocês, é, quando o nosso nenê chegou, quando o Mateus chegou, me clareou muita coisa com relação a essa relação do Deus Pai, né, do Deus Pai para o Filho, Jesus, e até propriamente do filho para conosco, o filho para comigo, né? O Jesus Cristo como uh, como o Senhor e eu nessa posição de filho. Então isso me clareou muito, isso me estimulou muito, isso me ministrou muito a minha vida. Uh, e aqui só para largar uma provocação, muito do que aconteceu com isso é porque eventualmente a gente cria ambientes seguros para o filho, né? O meu filho estava lá com uma mãe em dia com a roupinha limpa, com a fraldinha limpa, mas Ele estava desesperado no meu colo. E quantas vezes nós somos assim, muitas vezes, nos braços do Senhor, nos braços de Deus. né? Então, foi a partir daí que muita coisa começou a ser uh, elucidada né? na minha percepção, no meu relacionamento com Deus. E eu queria assim ouvir de vocês um pouco, se alguém de vocês teve uma experiência aberta, uh, Tão tangível assim nesse sentido. Enfim, Pastor Tadeu, nos contem um pouquinho. Tu estava falando agora, e eu, justamente isso eu estava pensando. Eu, quando conheci o Senhor, eu não tinha filho ainda, faz bastante tempo. E foi para mim, foi, assim, uma uma transformação de vida mesmo. Eu, uhum. De um dia para o outro, a minha vida mudou completamente. E, e eu me apaixonei por Jesus, amém, né, pela palavra, por tudo. Mas uma coisa eu não consegui entender, olhando para a minha realidade, eu não consegui entender ainda o, o, o amor de Deus. Por que, que Deus tinha me amado tanto? Né? Por que, que Deus escolheu a mim dessa maneira? Porque eu olhava para trás e via a minha vida uhum. separada de Deus, não querendo nem escutar das coisas de Deus, voltando as costas, a vida toda voltando as costas para o Senhor. E isso foi uma coisa que me impactou, mas por que, que Deus me escolheu? Por que esse amor assim de, de Deus para comigo? Aí passou um pouco de tempo, nós... A Gisele, a gente teve o primeiro filho, e perdemos o nosso filho, foi logo depois que nasceu. E ali eu comecei a entender um pouco mais do coração de Deus, coisa que para mim era uma era uma incógnita, uma dúvida assim, por que Deus nos amava tanto? Com essa perda do primeiro filho, eu senti claramente também assim o que Deus sente também. Eu comecei a pensar sobre isso. O que o Senhor sente também quando perde um, um dos seus filhos. É a, palavra, a gente sabe pela palavra que Ele não quer que nenhum se perca, que todos encontrem salvação. Mas sabe que tem alguns que não, não encontrarão essa salvação. E eu creio que isso dói muito no coração de Deus. Eu, eu imaginei que aquela dor que eu estava sentindo naquele momento... Era, era essa dor que o senhor sente também ao perder um dos, dos seus filhos. Passou um pouco de tempo, nós tivemos o Eduardo, que tem 28 anos hoje, depois a Caroline, que tem 24. E nesse momento também eu senti claramente sobre esse amor de Deus, ele restituindo em dobro aquilo que nós perdemos. Tá? Para mim foi muito claro esse amor de Deus, assim, como se estivesse dando um consolo, assim, restituindo em dobro, justamente como a palavra a gente conhece, né, de, lá em Jó, que Deus restituiu em dobro. E a partir daí, desse, da paternidade, a partir do, desse convivência, agora com os dois filhos, eu comecei a entender por que, que Deus nos ama tanto. Né? Esse amor, a gente começa a entender o que é o amor incondicional, entender o que é aquele amor que não cobra nada, aquele amor que muitas vezes até o filho volta as costas para o pai, mas ele continua amando. Sabe? Então, tudo isso eu, eu consegui entender mais de Deus, eu tenho a impressão que eu conheci mais o coração de Deus a partir da paternidade. Me colocando, sabe? Aquela coisa assim, tipo, poderia dizer, uma empatia assim, com uhum. Deus, sabe? Me colocando no lugar dele, entendendo uhum. ele como pai, tendo seus filhos. Uhum. Isso foi muito bom. Isso nunca, nunca assim me, me saiu da cabeça. Eu consegui entender, realmente, através dos filhos, eu consegui entender mais esse amor de Deus. Até eu queria fazer uma pergunta para o Creones, né? O Creones tem um trabalho ministerial também voltado com, com filhos, né, uma maior massa assim, né, com as crianças, enfim. E, e a diferença, Creones, assim, de quando a ficha caiu, quando você te tornou pai, o que, que tu tem a compartilhar nesse sentido? Da prática, daquela expectativa inicial, sabe? Sabe, é, pastor, que isso, isso ressignificou muito minha vida. Eu vim de uma família desestruturada, então é, ser pai não estava nos meus planos mas estavam nos planos de Deus, e quando Deus nos deu o Bernardo, lembro que quando a gente começou a planejar, a, a gente não engravidava, levamos cinco anos, 5 anos, a Cláudia engravidava, eu lembro que ela chorava muito por conta disso, mas a palavra de Deus diz que tudo ao seu tempo é perfeito e formoso, e ele chegou no tempo certo, Amém. e muitas coisas ressignificaram, é, a, a, a paternidade, a relação minha de paternidade com Deus Ela teve um outro significado né? uhum. e, e, e sinto essa responsabilidade de conduzir o meu filho a conhecer a Deus uhum. Porque reflete muito na criança o, no, o relacionamento dele conosco E depois dele para com Deus, espiritualmente falando né? Uhum. Então isso trouxe, ressignificou a minha vida por completo é todo aquele Sim. conceito negativo errado, Deus, no momento certo, através da vinda dos nossos filhos, Ele ressignificou. Foi mu Amém. muito, muito importante. E até aproveitando o teu gancho, eu vou perguntar para o pastor Lauro, assim, é, que é, tem um viés estudioso né, com relação à, à orientação de Deus. Assim. Como que a gente reflete essa paternidade, de Deus, assim, como como que o senhor enxerga, Pastor Solar A gente refletir essa paternidade de Deus nessa relação com os filhos, sabe? Qual é a sua experiência nesse sentido aí com a, com a moçada lá? Pois é. Eu vejo hoje, uh, nós estudamos muito e temos buscado muito a paternidade, entender, a princípio, a paternidade de Deus... Porque o grande problema que eu vejo hoje no mundo, e obviamente aí mais no mundo evangélico, é justamente as pessoas não compreenderem o amor de Deus como o pastor Tadeu falou antes. Não compreenderem exatamente a, a intensidade e a extensão do amor de Deus para com os seus filhos. Então, a gente vê isso claramente, nitidamente hoje, por todos os ataques que a família uhum. recebe Nosso, né? pelo inimigo, porque eu sempre digo uma coisa assim, ó, o parâmetro para a gente ver a batalha espiritual e poder avaliar a profundidade de tudo que nós estamos vivendo, é justamente tu analisar o ataque que tu está sofrendo, uhum. né? como costumo dizer, não se atira pedra e cachorro morto, uhum. né? Então, se existe esse ataque, é porque há algo muito profundo que Deus tem para nos ensinar. E, e uma das coisas que é, eu percebo hoje, que é diferente, como a Luíse, ela foi concebida e nasceu, estando eu e a Cátia fora de Cristo ainda, como nós temos hoje. Uhum. E o Guilherme Não. Porque nesse meio tempo, nós dois aceitamos a Cristo, batizamos, uhum. e aí já foi bastante diferente a maneira de ver, de enxergar, de atender. E uma das coisas que é, eu percebo, assim, na na infância dos meus filhos, que pela graça e misericórdia de Deus, ele nos deu condições da Cátia ser mãe, Amém. cuidar Legal. dos filhos não tivemos estranhos a cuidar dos filhos, ela cuidou como mãe e hoje nós temos o um reflexo disso uhum. e aí o que, que a gente percebe hoje no mundo a ocupação tira o convívio de pais com filhos tira uhum. aquela comunhão mais uhum. próxima, uhum. obviamente Naturalmente, quando o pai trabalha, ele não está tão tão presente quanto a mãe. Uhum. Isso é natural. Mas, o que, que a gente percebe hoje? É, a própria modernidade e o entendimento que tem hoje, afasta os filhos da comunhão com Deus. Uhum. Certo? Porque hoje... Tu pega qualquer criança aí de dois três anos já está mexendo no celular, olhando videozinho e olhando coisas que muitas vezes não tem nada a ver uhum. com a palavra de Deus. Que é um desafio dos dias de hoje. Exatamente. Sempre Exatamente. Fala. Esse é o desafio. Então, o que, que eu percebo? Assim, é a necessidade é de poder... Obviamente, a gente sabe, nós sabemos, né, mas o mundo não sabe, uhum. a importância... Da palavra de Deus dentro da família. Amém. Ser vivo, Porque uma né? família sem a palavra de Deus, sem o sem o estandarte de Deus, sem a rocha firme, uhum. eu não vejo hoje, no nosso mundo que nós vivemos hoje, eu não vejo como que uhum. pode sobreviver sem a palavra de Deus. Uhum. E o resultado está aí em nossa volta, nós é. vemos isso todo dia. Até eu... Uh... Queria perguntar para o pastor Celso, que é que tem a filha que eu mais tenho contato aqui, que é a Isadora, né? É, pastor Celso, eu, eu, eu conheço o fruto da, da sua execução como pai, né? Por servir junto com a Isadora. A Isadora, é, ela é dinda do nosso filho, né? E Enfim, assim, pastor Celso, existe uma responsabilidade, nós, como pregadores da palavra, é viver na igreja algo verdadeiro e refletir isso dentro de casa. né? É, porque o filho tem a ótica do pai aqui na igreja e tem a ótica do pai dentro de casa. né? E, e essa ótica gera um filho, gera um fruto. Eu, eu conheço esse fruto pela, pela vida da Isadora. Então, isso isso deve ter, enfim, lhe vindo à mente, né? ou, ou como que, que o senhor... É, se portou nesse tempo, assim, né? Sim. É importante que eu estava ouvindo aqui os relatos e até pela tomada dos nomes. Eu sou aqui aquele que tem um número maior de filhos entre os pastores. Uhum. E tive três filhos antes de conhecer o Senhor e tive, portanto, uma experiência extraordinária com Deus a partir da paternidade da Isadora. Por quê? Eu, sempre, eu busquei ser na ignorância, antes de conhecer a palavra, eu busquei ser um pai o é, melhor possível. No entanto, quando a paternidade da Isadora fez com que a grande misericórdia de Deus me alcançasse, até para questões que eu tinha antigas, principalmente com o meu primeiro filho, que tem 45 anos. E o mover de Deus foi tão extraordinário que Todos eles são batizados, todos eles eh, temos uma relação extraordinária de pai e filhos. Muitas curas aconteceram, porque eu fui o pai do primeiro filho, eu tinha 20 anos. Era então, jovem. eu era jovem, não casei. E, enfim, e aí eu fiz um, uma, uma vida né, de muitos anos, distante de Deus, e obviamente que. Tem consequências isso. E eu vinha já respondendo por algumas consequências, antes de conhecer o Senhor. E quando eu conheci o Senhor, foi uma, a Isadora é o tempo que eu tenho de, de, de, de comunhão com Deus. Porque a Isadora nasceu né, no tempo que o Senhor me capturou do mundo. E aí, então, começou um processo... Tanto de eu experimentar uma paternidade agora plenamente já em comunhão com o Senhor, quanto de o Senhor restaurar com os demais filhos uma vida cristã com eles. E eu desfruto disso hoje com muita alegria, porque eu dou testemunho do poder de Deus de quando um homem se converte. Uhum. Quando um homem busca realmente uma comunhão com Deus e confia no Senhor. Ele trata de resolver todas as questões passadas. Claro que isso num tempo. Eu, ainda hoje, tenho curas acontecendo no, no meu coração e no coração, principalmente, do meu filho mais velho, 45 uhum. anos. Mas nós estávamos num viés de, de um distanciamento cada vez maior. E hoje nós estamos num viés de uma aproximação cada vez maior. E eu glorifico o Senhor porque isso é uma obra é genuinamente é. dele que eu me alegro sobre moto. E eu vou, vou perguntar para o Jorge agora. É, como que tu acredita, Jorge, assim, conta um pouquinho da, da tua experiência com o pai nesse sentido. É, o teu relacionamento com Deus, como que afeta o, o relacionamento lá com o Davi? O quanto que isso te provoca, te estimula? Compartilha com a gente um pouquinho nesse sentido. Sim, perfeito. Bom, acho que a primeira coisa a ser dita, até para quem vai acessar depois esse conteúdo essa gravação, né? É que eu sou pai de um menino especial, né? De um menino autista de 13 anos, né? E isso é algo totalmente assim inesperado. Uhum. Né? A gente não está uh, preparado para uma notícia assim, uhum. né? Mesmo estando na igreja, mesmo nesse uh, uh, convívio assim que a gente tem de, de irmãos. E, e é uma surpresa para a gente então acho que para quem vai acessar esse conteúdo a gente tem esse muito di, opiniões diversas aqui experiências diversas né e, e era algo que a gente não esperava então a primeiro momento assim é um choque que a gente uhum. recebe porque é inesperado tu não sabe como lidar com isso assim num primeiro momento e e de, e de verdade, assim eu acho que todo pai né, que acaba tendo um diagnóstico de autismo, que é o meu caso, mas pode se aplicar a qualquer outra uh, deficiência, vamos uhum. dizer assim, ou qualquer outra questão de, de algum prejuízo físico ou uhum. cognitivo que uma criança possa ter, tu não consegue olhar isso com bons olhos. Uhum. Né? tu não consegue enxergar algo bom nisso, tu vê com uma notícia ruim. Eu acho isso também bastante natural para qualquer família, para qualquer pai ou mãe, porque isso não é o esperado. E é importante tu compartilhar isso, Jorge, porque isso deve ficar muito no pensamento das pessoas, né, pais, né, nessa configuração familiar, e acho que poucos externam isso de uma forma tão transparente, né? Acho importante tu compartilhar Sim. isso. muito legal. É, a gente não poderia ser diferente, porque temos um compromisso né, com, com a verdade. E eu acredito que esse bate-papo ele pode edificar muitos que venham venham acessar. Porque, realmente, vamos ter opiniões e uh -huh. experiências bem diversas. Né? Então, no primeiro momento, isso não parece bom. E tu inicia uma caminhada, todo um, um processo. E há sempre esse conflito entre o teu racional e o teu espiritual há um questionamento de por que comigo uh -huh. né? não há como não pensar tu vai pensar por que comigo por que que não podia ter sido num outro país com uma outra família com outra pessoa porque teve que ser naquele endereço no meu uh -huh. endereço uh -huh. né? e, e na verdade a gente eu não tenho uma resposta para dar uh -huh. mas hoje assim olhando uh, e, e não há limitações para o poder de Deus e a gente também não consegue ter a compreensão de, dos planos de Deus na sua plenitude. Mas a gente sabe que a vontade dele ela é boa, é perfeita e ela é agradável. A gente só não consegue ter entendimento nisso. Uhum. E uma das coisas que, quando a gente chegou aqui do ministério, que eu escutei o pastor Celso falar, é que é difícil tu enxergar a bênção na contrariedade. Porque aquilo tá te contra, contrariando, uhum. mas daqui a pouco tem bênção ali, mas a gente não consegue enxergar. Então, assim a, a, olhando para trás, né, o Davi hoje ele tem um, um quadro de desenvolvimento, de revolução, que ele vem vem construindo. A gente vem empreendendo naturalmente todos os esforços que a gente pode, fazendo o nosso papel de pais, junto com a minha esposa Naira, né, mas também crendo no agir e no atuar de Deus. Uhum. Então, hoje, acho que todos aqui conhecem o Davi, e eu devo dizer assim, é, é, sempre é suspeito, pai, Falar, falar do filho, né? Mas o Davi é, um, é uma criança assim, é, é meiga demais, é de uma é de uma meiguice, é de uma inocência, é de uma, né? é de uma pureza que nós perdemos, uh -huh. né? Que nós perdemos e ele preserva. Tá? Uh -huh. E talvez o quadro dele, a condição dele, ele também provoca em nós, no seu entorno, família, igreja, tá? o despertar do melhor da gente, porque a gente não consegue alcançar, talvez ele, de uma forma tão natural como a gente alcançaria. Uhum. Tu precisa de um algo mais, tu precisa de um de um olhar a mais. Eu acredito que nesse meio tempo, o, já se passam muitos anos desde que nós chegamos, o, o Davi foi diagnosticado com um ano e três meses, e hoje o Davi está com 13 Uhum. E foi quando a gente começou a caminhada. né Então, uh, olhando assim, para todos aqu aqueles que conseguem perceber isso, aproveitar isso, o, o Davi ele promove a gente retirar o melhor da gente. Uhum. Eu tive que buscar talvez força, energia, disposição, interesse para poder ser um, um pai uh, melhor para o Davi, porque ele requer também mais de mim. Uhum e isso faz eu acho que ele faz aflorar mais amor em todos nós porque não há como tu te interessar como tu querer conhecer se essa ponta de amor ela não estiver viva em nós é. e é um amor que vem de Deus porque a gente não tem isso em nós para dar e isso reflete no... o nosso o teu relacionamento com Deus na, na execução da paternidade com Davi né sim sim então eu vejo que é, é... Tem um outro dilema também, a gente precisa tocar nisso. Né? Estamos aqui enquanto igreja, temos irmãos que irão acessar o conteúdo e também teremos pessoas, talvez, que, que você nos assiste, que você não é da igreja e tem um, um filho com dificuldade, qualquer dificuldade, e que as deficiências são diversas, né? que é a questão da cura. É, eu acho que é um ponto importante para a gente colocar. Então, a gente busca isso, né? devo confessar, os primeiros anos, assim a gente atira para todo lado, essa é a verdade. Eu também não quero me estender muito, uhum. mas também compartilhar talvez assim um, poto, um pouco do que é importante e essencial. Então hoje assim, não que eu não não creio ou que eu não espero, porque eu sei que Deus é ilimitado em suas ações, mas Ele tem um porquê, um motivo qual só eu não compreendo, uhum. em que o Davi esteja ou permaneça do jeito que Ele é. Uhum. Tá? E há bênção nisso uhum. e não Uh, maldição e não algo ruim vamos uhum. dizer assim há uma, há uma incompreensão da gente do que Deus quer fazer com isso é. então por muito tempo a gente busca a gente uh, porque se, porque Deus não curou não, não transformou num estalar de dedos talvez o Davi ele possa ele pode vir a fazer mas para frente um futuro eu não sei né? é. mas nesse meio tempo assim eu vejo que Há uma oportunidade para todos nós, indivíduos, igreja, família, a melhorarmos enquanto pessoa, enquanto ser humano. Uhum. A, e nesse sentido também, que tipo de filhos né, nós pais, nós famílias estamos criando? No sentido de, se o amor se esfria cada vez mais, e é evidente, a, e vejo que quando se fala que o amor esfria, a, ele é uma fala para nós, uhum. Nós, enquanto igreja. Porque esse amor que a Escritura fala não é esse amor que, que a gente conhece lá fora, um amor natural. O esfriamento do amor é um esfriamento de amor para nós que já conhecemos e que não devemos tomar forma, não devemos nos assemelhar àquele que não que não conhece a Deus. Uhum. Que tipo de filho a gente forma? Uhum. né? Para ter um olhar para essas crianças diferente. Eu acho uhum. que a minha posição hoje aqui, junto com os irmãos, com os outros pais aqui, é também dá esse enfoque mais na, também com os pais de crianças especiais, uhum. com o acolhimento que a igreja também faz com isso e com a educação que nós damos para os nossos filhos no sentido do tratamento com as crianças especiais. O mundo hoje é hostil por demais para nós naturais, para nós normais. Uhum. Imaginemos para uma uma criança com um, uma limitação cognitiva, a limitação física talvez eu possa suplementar com uma cadeira de rodas com um cadeirante. Mas como eu suplemento um prejuízo cognitivo? Uhum. Então, não, a questão da inclusão hoje é um abismo entre o discurso e a prática. Hoje uhum. Uhum. é um abismo muito gigante. E os pais enfrentam uma luta diária que desgasta fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, muito. Uhum. E eu não tenho dúvida que Deus na nossa casa... Estar no evangelho, estar na igreja, ter a cobertura dos irmãos. Né, o objetivo hoje aqui, mas se nós pudéssemos mostrar imagens, uhum. né, aqui na igreja mesmo, dia às vezes... Desculpe. No culto das crianças, quantas vezes todos ficaram em torno do Davi, e intercederam pelo Davi, oraram pelo Davi. Né, eu tenho fotos, tenho imagens do Davi com os pastores... Aqui na frente do púlpito. Né? O Davi chegou na igreja. Ele ficava sentado no chão, nos corredores. Aquilo me envergonhava um pouco, porque também era no chão. E chamava muita atenção das pessoas. E também algo diferente. Né? Então aquilo me trazia um desconforto também. E hoje é um menino hoje de 13 anos que transita normalmente por dentro da igreja, que participa do culto do jovem, dos adolescentes. Tá? importante eu, eu, eu dizer o Davi ele não tem a fala então ele é autista que não fala um autista não verbal como a gente poderia dizer né? então eu não tenho assim dúvida alguma que a, o convívio na igreja a cobertura da igreja com os irmãos vamos dizer assim ele é primordial para o quadro hoje que o Davi tem de ser esse menino assim que é que ele é um encanto ele tem a limitação dele mas acredito que ninguém uh, tem dificuldade Pode existir a dificuldade porque a comunicação não é como nós nos uhum. comunicamos, tá? mas é um menino meio educado, acessível e eu vejo a mão de Deus nisso Amém. porque uh, em alguns quadros de autismo há, há muita agressividade, uh, uhum. falando também para os pais que passam por isso e o Davi hoje ele é uma criança como a gente está comentando aqui e sem o uso de medicação alguma, então eu vejo assim uhum. esse esse convívio diário. Uhum. Ah, o contato com a igreja, a, a nossa oração diária em casa, a nossa leitura da palavra diariamente em casa, porque a palavra diz que ela não volta vazia. Então, todos os dias a gente lê a palavra com Davi, a gente ora para ele, para ele dormir. E ainda que no natural eu não veja... Eu não, aparentemente, eu não tenho resposta disso. Eu creio que no espiritual, Deus faz muitas coisas que hoje, ainda com os meus olhos, eu não consigo contemplar. Talvez um dia Deus permita isso completar a, a, a gente contemplar isso. Tentar, né? tá E nesse meio tempo, eu acredito que o Davi, do jeitinho que ele é, é, Deus tem muito propósito em promover algo em nós, através do Davi. Tá? Trazer em nós um olhar diferente para o outro, é, uh, buscar uma forma de atingir, de alcançar o outro, de uma Amém. forma que não é a esperada, talvez. Amém. Sabe, Jorge, compartilhou um negócio no início, né? a gente se questiona muitas vezes em dificuldades. Né? Ah, Deus, por que eu? Né? Talvez o, o pastor Tadeu passou por isso lá no primeiro nenê. Né? Uh, eu tive uma situação parecida com a do pastor Tadeu, né? Uh, de, de perder uma gestação eu e a minha esposa no caso nós como família né mas a pergunta que às vezes a gente precisa fazer isso isso a paternidade me ensinou mas por que não eu quem nós somos diante de Deus né para às vezes perguntar Deus por que eu o, o que eu sou diferente de, do Marcelo perante o Senhor sabe e aí e é esse exercício que às vezes nas dificuldades e adversidades como pai, enfim, como família, como uh, formador de família, eu pergunto. né? Amém, Deus? Por que não eu? né? Então, se é amém, vamos aqui para frente. E eu creio, assim, uh, a gente falou né, da, do teu relacionamento com Deus, o quanto que reflete na, na criação com Davi, é justamente isso. Talvez, de uma certa forma, tu entendeste, né, Jorge? Assim, por que não eu? Então, Senhor, eu vou, eu vou a partir daqui, se é, se é essa a minha construção, eu vou fazer o melhor possível. Né? Isso, isso, exatamente, eu acho que isso é muito, muito importante, eu acho, para qualquer pai de uma criança especial e independente da deficiência que ela possa ter, porque são muitas, eu estou me atendo um pouco assim a questão do Davi, né? não poderia ser diferente, mas isso é, é importante, sabe, que o irmão a irmã, o, o casal de pais hoje que, que possa ter uma criança especial com autismo ou qualquer outra defici deficiência ele entender que tem bênção ali Aquilo não é para o mal. Há uma, a, é bom isso, tem bênção ali. A gente só não consegue entender. Nós não temos a compreensão. É. Nós temos que mudar o, a nossa forma de olhar e tirar um melhor dessa dessa a situação. inovação na nossa mente, né? E agora, Marcelo, compartilha com a gente aí. Quais são as alegrias? As alegrias de ser pai, as alegrias, enfim. Eu conheço seus filhos. São filhos, crianças únicas, amorosas e devem te dar muitas alegrias, mas conta, compartilha com a gente. Ah, com certeza, as alegrias são muitas e, e uma, uma das coisas que eu faço praticamente todos os dias depois que o que o Benício nasceu, principalmente seis anos atrás, é diminuir minha carga horária tanto no de trabalho, carga horária de trabalho tanto de manhã quanto de tarde, final do dia, para aproveitar mais tempo com eles. E, e, e quando eu chego em casa, eu tento, obviamente que não é texto, a gente não consegue, mas 100%, mas a gente tenta largar o celular, largar essas tarefas e passar mais tempo com eles. Porque a alegria que eles nos traz uh, nos trazem uh, diária de brincadeiras, de felicidades, de, de, de coisas incríveis que eles nos mostram. E, e, e eles nos mostram, mesmo sem saber, o amor de Deus através deles. E, e que a gente tenta... Uh, uh, fazer o contrário também, mostrar o amor de Deus para eles através de nós. E uh, isso é um, um desafio diário que nós temos também de, de mostrar para eles a, a palavra, claro que o Mateus com dois anos entende muito pouco, mas nós nós conversamos, nós lemos a palavra com ele, nós oramos com ele todos os dias uh, já para manter esse essa essa rotina. Mas o Benício já tem Diversas bíblias, ele adora ler, é, é. adora fazer o devocional nosso dele. Isso, nosso, ele, ele mesmo disse que ele quer ser pastor. Então, o nosso, nosso desafio diário é manter ele no no processo uh, uh, espiritual, né? Que ele continue vindo, frequentando junto com a gente e amando a Deus, né? E, o pastor Celso, é, falando um pouquinho mais, assim, essa experiência, né? do servir, do desempenhar um papel ativo uh, na igreja, uh, sem gerar uma lacuna dentro de casa, né? Como é que como é que foi aí para o senhor nesse sentido, né? Até pela sua vida uh, executiva, enfim, relações, né? Eu, eu eu penso justamente o contrário. Eu penso que o, o desempenho da, da, da comissão pastoral ela agrega muito mais, ela soma, ela faz com que tenhamos mais oportunidade de compartilhar as coisas de Deus em casa. E hoje, por exemplo, dos quatro filhos, só Isadora mora conosco. No entanto, os demais filhos também desfrutam dessa comunhão com Deus, porque, tanto quanto quando estão conosco aqui, tanto quanto acompanham a programação, que eles não moram aqui em Novo Hamburgo, nenhum deles, né? mora em São Paulo, outro no Rio, outro em Passo Fundo, mas eles têm em nós também, eu penso que têm um... Uma referência, uma boa referência, justamente por terem visto, estão acompanhando a transformação que ocorreu na minha vida a partir da comunhão com Deus. Eu tive a paternidade, paternidade a última paternidade, me fez ser o pai de, um, de, um, de uma filha de Deus. Então, eu creio que essa desenvoltura, o pouco que eu aprendi do Senhor, tem reflexo nos filhos que eu tive antes. E eles também estão crescendo espiritualmente por ver o, o exemplo, aquilo, aquela transformação que oh, Deus tem operando, é, vem operando em mim. Amém. Então, eu, eu, eu sou testemunho de uma grande misericórdia de Deus. Eu me considero testemunho da misericórdia de Deus porque o que Deus tem feito na minha vida é, é algo para mim de um grande impacto, que eu não consigo imaginar a pessoa que eu que eu era antes de conhecer o Senhor e as coisas que eu lembro que eu fazia é completamente alienígenas hoje para mim e penso que os meus filhos por por verem essa né, terem convivido com aquele passado e verem esse presente que eu né, a maneira como Deus me transformou e creio que isso seja uma pedagogia para eles eles tem, também têm proveito nisso e creio que eles também por conta disso têm ajudado eles a a terem também entusiasmo de criar uma família dentro do padrão divino, já que foi isso que transformou a minha vida. E com um o exemplo da paternidade com a Isadora, certamente também é reflexo para ele. Amém. É, eu vou compartilhar. Eu creio que que, que isso que o, que o pastor comentou, eu também imagino isso, que nós devemos, como como pais, ser um espelho de Deus. E ser um espelho de Deus para os nossos filhos. Eles têm que ver como nós somos no dia a dia, a nossa responsabilidade, a nossa honestidade, na nossa espiritualidade também. Nós temos que mostrar o exemplo para eles, para eles quererem nos seguir e querer seguir a Deus. Uhum. Porque se a gente não for bons pais perante Deus, perante Deus, não, perante bons filhos perante Deus, como é que eles vão ser bons filhos para nós? Então nós temos que... Uh, uh, mostrar exemplos para eles diariamente, nós não podemos ser uma pessoa aqui dentro da igreja e outra pessoa fora da igreja, então nós temos que todos os dias ser a mesma pessoa, a mesma pessoa correta, honesta, como Deus quer. Porque esse relacionamento com Deus, é, quem, quem uh, se tornou pai depois de, de conhecer a Cristo, o relacionamento com Deus, ele não é hereditário, uhum. né? Então, não é porque eu amo ao Senhor que o meu filho, nascendo né numa estrutura cristã, vai amar ao Senhor automaticamente. Não é hereditário esse sentimento. né E, e o desafio de que ele crie essa intimidade, esse relacionamento com Deus, essa cultura cristocêntrica. E né? eu quero aqui logo, logo passar a palavra para distribuir para todos o tempo, mas é interessante e hoje eu posso dizer da grandeza que é a família uh, cristocêntrica, a família que tem Cristo no centro, porque eu vivi anteriormente sem essa realidade. Então eu sou testemunha de da maravilha que é ter um lar onde Cristo é o centro. E aí nós experimentamos realmente o poder de Deus diariamente. E então eu sou testemunho disso e me alegro sobremodo porque sou muito feliz né, com o lar hoje que Deus me deu, e também sou feliz com todos os filhos que Deus me deu. E, e eu sou, assim, uma, eu creio que são poucos que tiveram a experiência que eu tive nesse aspecto, porque Deus conseguiu ainda, né, pela sua graça e misericórdia, que tem um irmão que diz, apesar de nós, né, apesar de mim, o Senhor conseguiu costurar todas as coisas erradas que eu tinha feito no passado, de maneira a produzir hoje um relacionamento extraordinário com os meus filhos, todos eles, de nos amarmos, e nos respeitarmos, e de eu desfrutar nesse tempo o que é realmente viver uma, um lar cristão. E, e eu, eu, eu, eu faço questão de dizer isso para quem venha assistir, porque não há empreendimento maior que um homem ou uma mulher possa fazer do, do investimento de ter um lar cristão, onde Cristo é o baluarte, onde Cristo é o centro, onde Cristo é, exerce realmente a autoridade. Porque ele avoca para ele, quando ele vê sinceridade no coração do marido e da mulher, Deus avoca para si a responsabilidade pela nossa felicidade. Isso é algo absolutamente sobrenatural, mas que nós experimentamos com uma realidade que não tem palavras que possam expressar. Mas nós sentimos isso, sentimos a presença de Deus, sentimos Deus guiando todas as coisas. Amém, amém. Criones? A palavra diz, né, em Provérbios 22, é, ensina a criança no caminho que deve andar. Então, essa questão do exemplo ela é muito forte. né? É. E, além do desafio de nós em casa, levarmos os nossos filhos a amar a Deus através do exemplo, tem a, a, o aspecto da igreja, né? porque a infância é um tempo especial da vida para ser criança. E se a criança não puder ser criança na igreja também, é, ter o espaço dela com o programa dela, ela não vai amar a igreja. né? E quando ela chegar numa fase da adolescência, ela vai correr. Então, o que fazer para evitar esse êxodo? Proporcionar para eles, para que eles vivenciem a infância na igreja, no nível do entendimento deles. Então, algo que nos traz muita segurança hoje é estar congregando numa igreja onde os nossos filhos são muito bem acolhidos, né? entendidos e ensinados dentro daquilo que eles compreendem. Né? Então, tem o desafio em casa de nós levarmos nossos filhos a Deus, a conhecer o Senhor, né? para que eles possam depois ter a vida deles espiritual, a autonomia deles com, com Deus, com Cristo, mas a igreja também Ué. tem um papel muito importante no tocante ao desenvolvimento espiritual da criança, né, dando a ela o espaço que ela precisa para poder amar a Deus dentro das suas da sua do seu entendimento. É, amém. E o que mais a gente poderia compartilhar aqui, Pastor Tadeu, que é, já passou aí tantos filhos na fé nessa caminhada pastoral, assim. É, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que o Jorge falou testemunho do Jorge, o depoimento dele, abrindo o coração aqui, falando para nós aqui, e achei muito interessante da parte dele, dizendo, falando para aqueles que vão acessar esse, essa gravação aqui, irmãos ou outras pessoas que, que têm filhos também com essa necessidade especial, com essa esse déficit cognitivo, como o Jorge falou. Nós compartilhávamos, o Jorge e eu, essa semana ainda, sobre isso. E uma coisa que nós precisamos falar isso, até para essas pessoas, complementando aquilo que o Jorge falou. O Senhor nos fez espírito, alma e corpo. E eu creio, tenho total convicção que o nosso espírito não tem déficit nenhum Amém. Né? o nosso espírito ele ele não adoece ele não dorme ele não... Né? o nosso espírito tá... é o nosso espírito ele está recebendo e para essas pessoas que passam, que estão passando isso que o Jorge falou e eu vejo assim com muita propriedade, vejo que Deus usou mesmo o Jorge nesse depoimento dele para alcançar pessoas que possam estar passando pela mesma situação. Creiam nisso. O Espírito está perfeito. E nós, eu comprovo isso pelo relacionamento que tenho com o Jorge, com a Naira, com o Davi. Desde pequenininho, assim, a gente acompanhando, a gente percebe o desenvolvimento dele nessa área espiritual. Ele recebe isso. Amém. sabe? Ele recebe no Espírito, ele está recebendo. Né? Então que esses pais saibam disso também. né? Então que perseverem nisso, nessa na oração pelos filhos, no ensinamento da palavra, talvez até possa pensar, mas ele não entende. Ele entende, o Espírito dele entende. Isso é importante a gente frisar. Amém, pastor. Amém. Eu vejo importante também uh, comentar, porque... Essas famílias né, com as crianças especiais, elas têm as suas dificuldades para vir à igreja também. Porque a depender do quadro da criança dificulta a presença e a permanência. É um desafio em amor para a igreja conseguir acolher essas famílias. Não só no nosso ministério, mas você, pastor, você, líder, responsável por área infantil, né, tenha um olhar... Né, na sua igreja com os seus membros tá, desse acolhimento porque às vezes pode passar despercebido não é que a pessoa não quer estar na igreja o irmão Creônio colo colocou muito bem falta ver às vezes irmão a gente irmãos a gente pegar mais pela mão essas famílias porque a rotina dessas famílias uhum. nossas famílias eu me incluo contigo meu amigo meu irmão que vai acessar essa gravação. Tá? que é muito difícil. Então, às vezes, as crianças elas não ficam nos ambientes. Né? Pode atrapalhar, entre aspas, aquela liturgia que nós estamos Sim. acostumados. Então, um local apropriado, um acolhimento apropriado para a família, para as crianças, é muito importante, porque a gente vê hoje, eu sendo pai de uma criança autista, então, a gente tem contato com as famílias, com outras pessoas, com outras famílias cristãs, que não conseguem ir à igreja, uhum. que estão longe de, de um congregar, porque é muito difícil para elas estar na igreja, porque a depender do quadro, desculpe me repetir, a criança não fica, ela não para. Só que essas pessoas passam meses, podem estar há anos claro, afastado de um congregar e é preciso um olhar assim diferente, um, esse cuidado. Não, não é. Uh, Querer dar uma preferência, uma primazia. não Mas é um olhar necessário pela condição dessa família. tá Então, não é o nosso caso. Né? Mas a gente tem visto, tem ouvido, chega para nós, de pessoas que estão há muito tempo sem ir à igreja. Uhum. Sem um congregar, sem uma cobertura, sem um convívio, sem um acolhimento. Uhum. É. Troca, né? Então, é muito importante para você que nos ouve, para você... Que talvez nem na igreja esteja, tá? há uma diferença muito grande né, de quando nós não estamos sozinhos nessa luta, tá? há as dificuldades diárias, a nossa força natural, o nosso braço natural, natural, a nossa força humana, ela tem limite, ela é limitada mas Deus é ilimitado em suplementar a nossa a nossa incapacidade, é. a nossa limitação. E usa pessoas para isso, isso. Exatamente. Né? É o suportar vos uns aos outros, dar suporte Exatamente. uns aos outros. Exatamente. Né? Então eu queria incentivar, eu queria uh, estimular você que tem uma criança com uma necessidade especial, seja ela qual for, seja ela física, seja ela cognitiva, que você procure estar na igreja, que você busca a igreja, que você retome o convívio com a igreja, com o congregar, busque teu pastor, também saiba pedir ajuda. Tá? Em outros momentos, já foi falado aqui sobre isso, às vezes é necessário a gente também pedir. E não ficarmos só esperando, achando que a liderança tem que ver, enxergar e fazer tudo. Há uma parte que nós também temos que fazer, que é também solicitar ajuda, requisitar ajuda. Então, acho que isso é importante também. É preciso um olhar da igreja em identificar... Né, essas situações, conhece o estado das tuas ovelhas, pesa sobre vocês, nossos pastores, amados pastores, né, esse olhar né, sobre o rebanho, sobre as ovelhas, né, e com a liderança, pesa entre aspas, né, não que, que é um peso, é no sentido de, desse olhar mais acurado com a situação da, da ovelha, e que eu creio que em graça Deus traz isso para vocês. Não é nem necessário um esforço, aquele, aquele sentimento, aquela sensibilidade. Aconteceu conosco quando chegamos aqui na igreja. Eu devo compartilhar também, né, que, uh, porque é importante. Nossa primeira vez, eu lembro até hoje, era no endereço antigo ainda da igreja. Tá? E nós íamos com o Davi... Né, em algumas igrejas, congregávamos em alguma igreja e Enfim, estávamos com essa dificuldade também de ir e de estar na igreja E eu já falei isso também em outra oportunidade Mas hoje é um momento assim também ímpar para falar sobre isso Quando nós chegamos aqui no ministério, primeira vez tá, E eu vou citar novamente o pastor Celso Ele não nos conhecia, recém chegamos tá, e, e o Davi ele não conseguia ficar na igreja é uma dificuldade, era uma coisa dele Tá? Mas o pastor Celso não nos conhecia tá? E a minha esposa foi procurar Responsável pelo E era um culto de ceia, se eu não me engano ainda Que aí tem a, a liturgia ainda Vamos dizer assim, que os pais, os filhos Fica todo mundo junto e a escolinha Só abria depois Mas para o Davi não tinha sentido estar aqui No culto normal Para ele a igreja era A escolinha lá, né, os brinquedos enfim. Mas ele estava na igreja Mas não no culto principal e o pastor Celso, eu entendo que essa é a parte da sensibilidade, aquela coisa que Deus dá naquele momento, e a pessoa foi falar com o pastor Celso, e ele liberou o acesso do Davi né, na frente, de todos, antes do culto ali mesmo, que a minha esposa foi lá pedir se o Davi podia ir para a salinha dos pequenos, né porque ele não ficava ali na igreja. Mas o pastor não nos conhecia. E eu pensei, eu fiquei olhando de longe, a minha esposa foi falar, eu fiquei olhando lá do fundo, Pensei para mim, acho que não vai dar certo. eu Pensei assim, né? porque tem a liturgia, né? tem que ficar todo mundo junto aqui. Mas só que o Davi não fica. Eu já estava me preparando, na verdade, para ir para casa. Porque até acontecer todo o processo e liberar a escolinha, o Davi ia ficar impaciente, irritado pelo quadro dele. Tá? Mas, para surpresa, vamos dizer assim, o pastor, de imediato, liberou. O Davi foi para essa linha, ficou com as professoras lá, e eu e minha esposa podemos participar do culto. Então, assim, ó. É muito importante estar na igreja. De todas as formas, sempre é muito importante, né? Uhum. Não deixar de congregar. Uhum. E para uma família que tem uma situação especial e particular, devo dizer a você, meu amigo, meu irmão, se tu tá afastado da igreja, tu tens que voltar. Tu tens uhum. que voltar. Pastor Celso, uma vez me disse também, Pastor, o que é que eu faço? Vem morar na igreja, uhum. no sentido de estar cada uhum. vez mais presente na igreja. E uh, a, fechando assim, né? Para a gente já e se encaminhando para o fechamento desse papo, queria pedir para o Pastor Lauro, Pastor Lauro que é um, um pai experiente, um avô, o senhor tem alguns conselhos para os pais, para os filhos, para os avós dentro dessa ótica, o que que o senhor aconselharia, o que que lhe vem ao coração assim, ó? Eu acho que nada de especial, do que né, já não tenha sido falado aqui. Ah, Deus é o centro de tudo. E a experiência que eh, nós passamos em casa eh, foi algo assim que marca até hoje. Nossos filhos não olhavam televisão. Nossos filhos não tinham videogame. Nossos filhos não tinham celular. Até a idade que eles tinham eh, entendimento para usar aquilo ali. O que, que eles tinham? Filmezinhos, infantis, cristãos. Eles devoravam aqueles filmes, eles decoravam aqueles filmes cristãos. Então, como o Irmão já tinha falado, provérbios, ensina a criança no caminho que deve andar. Nem sempre os pais estão 24 horas por dia em cima da criança. Ela precisa ter aquele momento de liberdade para ter até o desenvolvimento particular dela e não uma coisa manipulada, mas ela precisa sempre, em cada momento, ser dirigida para algo que venha edificá-la como ser humano, como cristão, desde pequenininho. E eu vejo nisso, eu vejo o resultado hoje, como já foi falado aqui antes pelo Jorge. Na hora, muitas vezes, a gente não entende... Ou não vê os frutos na hora. tu só vai entender muitas coisas bem mais tarde. Uhum. E hoje eu vejo, tanto na Luísa quanto no Guilherme, o fruto daquilo que eles receberam lá quando criança. Uhum. Teve alguns problemas? Eu acho que isso até faz parte, é natural. Oh, dizer que todo mundo é santinho, perfeito. Eu acho que nenhum dos nossos filhos, sempre, nós mesmos, nós, quando crianças, nós também tivemos os nossos problemas as nossas dificuldades. E assim os meus filhos também tiveram. Mas, o que sempre norteou a vida deles foi aquilo que eles receberam... A semente plantada. A semente da terra infância. Quando nem caminhavam ainda, já olhavam os filmes cristãos, que ensinava dentro da linguagem deles ensinava a palavra de Deus, então o, o grande mal que eu vejo hoje é as pessoas querer se livrar de um incômodo com as crianças, dando celular, dando brinquedos que não edificam, sabe, não é que não dê algum brinquedo ou não dê alguma coisa, mas tudo tem que ser no sentido de poder edificar e de levar aquela criança para o centro da palavra de Deus. Uhum. E não para as coisas do mundo, uhum. como hoje se vê muito. Uhum. E aí a gente vê hoje o quanto isso tem uh, trazido problemas. Uhum. Pais que são cristãos, pais que são até pastores e têm filhos com seríssimos problemas. Uhum. Porque muitas vezes não deram o tempo ou muitas vezes não ensinaram e aí colhe Amém. o fruto. É. E antes da gente encerrar, eu vou pedir depois para o pastor Celso fazer uma oração sucinta e breve, abençoando os pais, né? Mas eu sou, eu já, eu já, nasci uh, de pais cristãos, né? Eu sou filho de pastor e, e se eu pudesse dar um conselho de alguém que nasceu dentro dentro dessa parte prática que que o senhor aconselhou, uh, e eu compartilhei isso com, com o pastor Criones numa ocasião, as sementes que eu recebi na infância, os versículos que eram parados comigo, assim, ó Israel, vamos decorar esse versículo aqui, ó, Salmo 119, 105, sabe, João 3, 16, são coisas que eu carrego no meu coração até hoje, são, assim, elementos que impulsionam o meu ministério e muitas vezes eu demoro tempo para entender, às vezes Deus me coloca num lugar e eu penso, Puxa, é, é por conta daquilo lá que aconteceu quando eu tinha oito anos, naquela escolinha bíblica, que o senhor me trouxe até aqui. Então, assim, se eu pudesse dar uma recomendação, e é, eu sou a prova prática do que o senhor comentou, pastor Lauro, uh, plantem semente na vida dos filhos, isso são marcas, são registros, assim, que vai impulsionar a, a vida adulta deles, o ministério deles, que vai nortear até a forma de atuação, né? Os filhos, às vezes, vão se preocupar em corrigir algumas coisas que entendem que precisavam né, ser diferentes na ótica deles. E eu entendo que todo pai faz o melhor possível e o que ele consegue de melhor possível para o filho. Uh, mas não deixem de semear na vida dos filhos com a palavra de Deus, com princípios e estimulem eles a, a servir ao Cristo que a gente serve. Pastor Celso, abençoa então Amém. Mas eu ainda, para finalizar Eu Amém. só quero fazer um, um breve comentário Que eu creio que é, é o fechamento De tudo que foi tratado aqui Na paternidade É um ambiente Onde os pais e os filhos São grandemente edificados por Deus Porque nós temos Na própria cadeia de autoridade Na família É Deus, o marido, a esposa e os filhos Então dentro desse viés da cadeia de autoridade estabelecida pelo Senhor, os pais e as mães são edificados de uma forma extraordinária, porque nós podemos relacionar muitas coisas no trato dos nossos filhos em relação do trato que Deus destina e dedica para todos nós, nos lapidando, nos levando para um crescimento espiritual. Então, é uma, uma simbiose, dá para dizer... Naquilo que tanto nós recebemos de Deus, quanto naquilo que nós podemos também passar os nossos filhos. E aí entram as questões trazidas aqui, trazidas pelo irmão Jorge, e com o Davi, e cada um com as peculiaridades de cada, de cada criança, de cada adolescente, porque os nossos filhos também, cada um tem uma identidade única. E cada um traz um ensinamento diferente para os pais. E eu sou rico nisso, porque eu tenho filhos de variadas idades que cresceram mais distantes ou mais próximos de mim. E com cada um é um aprendizado grandioso que eu tenho. E eu vejo nisso o grande agir de Deus para nos edificar. Amém? Amém. Então vamos orar e agradecer. Deus amado, Cristo Jesus, Espírito Santo que está entranhado em nós para nos levar à verdade e nos anunciar as coisas que hão de vir. Nós te agradecemos, Senhor, porque em tudo vemos o mover do Teu Espírito, em tudo vemos acontecer a Tua vontade e em tudo vemos o Senhor nos edificando, o Senhor nos abençoando, cuidando de todos nós. Nós pedimos que aquele Senhor que a acessar, Senhor, esse conteúdo, sejam ricamente abençoados e ganhem proveito em tudo que foi compartilhado aqui para edificação das suas famílias nos seus lares, no relacionamento com seus filhos, abençoando a Deus, a Cristo os lares Senhor, abençoando aqueles que te buscam Senhor, e também despertando naqueles que não te conhecem a vontade de que de terem a ti ó Cristo como centro como uma verdadeira coluna no lar, uma verdadeira, o pilar que mantém o casamento, que mantém a prosperidade e, principalmente, que mantém a sanidade, que mantém a pureza e as virtudes que emanam do Teu Espírito. Também, Senhor, nós queremos pedir uma bênção para toda a igreja, nossos irmãos e irmãs, Senhor, as famílias que congregam aqui e todas as famílias, Senhor, dos Teus filhos espalhados, em todos os ministérios, Senhor, daqueles que te servem. Em especial ainda, Senhor, uma bênção para as famílias e todos os nossos irmãos aqui que estão engajados nesse mover aqui na tua casa, Senhor. Muito obrigado por esta oportunidade, muito obrigado por tudo que o Senhor tem produzido nos nossos corações. Graças te damos sempre. Amém. Amém.